Uma viúva haitiana que vive na cidade de Sorriso fez um acordo na Justiça do Trabalho para receber danos morais e materiais pela morte do marido. Ele era pedreiro e foi vítima de um acidente de trabalho em uma empresa de construção civil. Como a viúva não fala português, a audiência em Sorriso contou com a ajuda de um tradutor que estava aqui em Cuiabá e acompanhou tudo por meio do sistema de videoconferência do tribunal. Na audiência foram ouvidas conversas em português, francês e crioulo haitiano, mas nada disso impediu que as partes se entendessem e o acordo fosse realizado com sucesso. A viúva vai receber uma casa e mais 50 mil reais e ela já adiantou que esse dinheiro vai ser usado para trazer os três filhos que ficaram no Haiti para o Brasil.